Fala apostador, beleza? Sejam bem-vindos a nossa análise e estudos para o concurso 1954 da Loto Fácil. Só peço para que você se inscreva no canal e deixe aquele like para ajudar a gente a fazer mais vídeos desse tipo para você. Fique até o final deste vídeo para saber quais são as dezenas que mais tem chance de serem sorteadas e também para acompanhar o meu palpite para o concurso. Primeiramente vamos abrir o melhor amigo do apostador, é claro que estou falando do rastreador de tendências, ele consegue nos dar um norte sobre quais dezenas são mais fortes ou fracas. Se você tem acesso a esse sistema e não usa essa ferramenta, sugiro que você comece a usar para estar melhorando seus jogos. E se você ainda não tem acesso a esse sistema que te entrega os jogos premiados toda semana, clique aqui no primeiro link da descrição e faça parte do grupo de pessoas que ganha dinheiro toda semana apenas jogando na Loto Fácil. Logo de cara, vamos selecionar os 20 últimos concursos da Lotofácil para estarmos analisando. Vamos começar falando sobre as 5 primeiras dezenas, do 01 ao 05. Perceba que acertamos ao apostar no retorno da dezena 01 no último concurso, então vamos continuar apostando nessa dezena. Vamos acreditar também no retorno da dezena 02, já que ela não costuma ficar tanto tempo sem sair de acordo com os padrões anteriores. Vamos apostar ainda na falha da dezena 03 que já vem de uma grande sequência, e acreditar na dezena 04, contando com uma falha da 05 que não costuma sair repetidas vezes. Agora na segunda linha da dezena 06 a 10, estamos confiantes nas voltas das dezenas 07 e 08, e alertas com as dezenas 09 e 10 que já vem de uma enorme sequência, perceba que a dezena 10 vem saindo a 5 concursos consecutivos, então estamos acreditando na falha dela no concurso 1954. Acredito que a melhor maneira de buscar um acerto nessa linha seria escolhendo entre a 09 e a 10, que no caso eu escolheria a 09, já que a falha da dezena 10 deve acontecer em breve. Partindo para a terceira linha da dezena 11 a 15, vamos apostar na falha da dezena 11 pelo mesmo motivo da dezena 10, acreditando na volta das dezenas 12, 13 e 14 e também acreditando na dezena 15, que deve fazer uma longa sequência de acordo com padrões. Na quarta linha, da dezena 16 a 20, talvez deva ser a linha mais difícil de se perceber um padrão. Mas estamos apostando na falha da 16, que saiu nos últimos 7 concursos, acreditar na volta da 17, e também na dezena 19 que deva sair novamente. Deixando de apostar na dezena 20, que já vem de uma sequência que não condiz com seu padrão. E enfim galera, na última linha do nosso jogo, da dezena 21 a 25, estamos acreditando novamente que saiam as dezenas 21, 23 e também a dezena 25. Agora galera vou deixar meu palpite considerando que eu fizesse apenas uma aposta no concurso. Lembrando que no vídeo passado apenas meu palpite pontuou 10 pontos. Então para quem gosta de acompanhar nossas análises e fazer seus jogos a partir do palpite, sugiro que façam algumas modificações em cima do palpite para que assim tenham mais chance de levarem o prêmio. Então meu palpite para o concurso 1954 ficou... 01, 02, 04, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23 e 25. Espero que tenha gostado, fiquem com Deus e boa sorte nos jogos.